Olá! Seja bem-vindo de volta. Estamos aqui na aula 9, Simulação e Eventos Discretos, e vamos falar sobre a parte 2. Essa parte 2 corresponde à utilização dos recursos de tabela de dados junto aos problemas de sistemas a eventos discretos. Para tanto, vamos utilizar a situação problema proposta já na aula 8, que corresponde à questão das chegadas em um balcão de atendimento. Então, conforme aquele exemplo que era mostrado, os tempos entre chegadas e um balcão de atendimento são mostrados numa tabela. Todos os clientes formam uma fila única e são atendidos por ordem de chegada. Suponha que sejam necessários exatos oito minutos para atender cada cliente. Suponha que ninguém esteja sendo atendido ou esperando para ser atendido quando o primeiro cliente chega. Simule a chegada de 80 clientes ou mais e registre o número de clientes que tem de esperar. E aí, qual é o objetivo disso? O objetivo é analisar o desempenho do sistema e também responder à seguinte pergunta. Com base nos resultados, que tipos, pode, que tipos de ações podem ser desenvolvidas? Então, podemos considerar aqui... Como é que essa estrutura para aplicação do processo de simulação, o framework, pode nos ajudar na resolução desse problema? Vamos então lembrar que a primeira coisa que precisamos ter é definir o problema a ser solucionado. No caso do problema a ser solucionado, conforme foi proposto no enunciado do problema, o objetivo era analisar o desempenho do sistema e responder a pergunta, com base nos resultados, que tipos de ações podem ser desenvolvidas. Então, para aquela situação problema, os problemas a serem solucionados são analisar o desempenho do sistema e responder a pergunta apresentada. Para tanto, podemos usar a questão do framework, conforme já destacamos o problema a ser solucionado, em seguida, destacamos a entrada. O que são as entradas? São os parâmetros, por exemplo, tempo de espera de 8 minutos é, considerando que temos um atendente. Então, a, o tempo de cada atendimento ele já é dado, que é de 8 minutos. Além disso, a questão da variável tempo de chegada, que é uma distribuição discreta. Com base nisso, é, a gente já define o que é que seria cada variável, ou seja, aqui nós temos na, na resolução do Excel o que seriam a parte da entrada dos dados, os dados do problema, que é o tempo entre chegadas, qual a probabilidade desse tempo entre chegadas e o tempo de atendimento. Em continuidade, na parte de processamento, onde definimos o modelo, as equações matemáticas e as funções condicionais, nós temos o quê? O modelo é o modelo de fila, em que o primeiro que chega é o primeiro que é atendido, é, e depois vai acumulando. Os cálculos que são feitos, observar que precisa ser construída a tabela PROC V, com base na tabela dos dados, que foram dados de entrada. O horário de chegada, a construir isso né, na planilha o horário de chegada, o início de atendimento, o término de atendimento e o tempo de esperada. Então no Excel nós temos os seguintes dados, aqui está apresentada a tabela PROC V, cada tempo de chegada tinha a sua respectiva probabilidade e calculamos quais são os valores que ele vai devolver, e temos aqui as colunas com o horário de chegada, o de início, o de término e o tempo de espera. Isso pode ser visto aqui na planilha, em que a chegada é um PROC aleatório V, um PROC V. O primeiro é um valor só porque é, não tem ninguém né na chegada, o tempo zero começou a contar. Já a partir... Da segunda chegada ele vai somar o tempo anterior, como pode ser visualizado aqui. Ele soma o tempo anterior mais essa, o valor que ele vai encontrar com a tabela PROC v. A mesma coisa ele vai fazendo para todas as próximas chegadas. O início de atendimento na primeira linha é igual exatamente o tempo de chegada. Já na segunda linha vai ser o máximo entre estar disponível o atendente, ou seja, ter terminado o atendimento anterior e ter chegado alguém para ser atendido. O término sempre vai estar somando 8, que é o tempo de atendimento, e temos então a possibilidade de calcular o tempo de espera, que é o tempo entre a chegada e o início. Então, dessa forma, aqui nós temos o que é desenvolvido no processamento e aqui também o que é desenvolvido no processamento por fim temos então o que é feito na, na parte da saída a saída consiste na questão da análise das possibilidades dos resultados no desenvolvimento de gráficos e tabela por exemplo no caso aqui o que foi desenvolvido até a parte 1 foi em relação a saída, a média do tempo de espera, que temos duas possibilidades, o tempo de média de espera considerando quando esperou, que seria em torno de 4 minutos, ou a média do tempo de espera geral, que estaria em 1,5 para uma simulação realizada. Além disso, temos as probabilidades de espera, os tempos, quantos esperaram, 0 minutos, 1, 2, 3, 4, e as distribuições de probabilidade totalizando 80, que foi o tempo, a medição. E aqui temos as probabilidades de cada um desses valores acontecerem. Mas podemos observar que esses valores aqui de probabilidade, eles variam muito. Isso, de alguma forma, pode atrapalhar os cálculos que são efetuados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. o que a gente pode observar, por exemplo, uma grande mudança desses valores aqui, ó, por exemplo, a probabilidade, vamos destacar aqui. Essa probabilidade, ela tem uma grande variação, indo, por exemplo, de 40% como acabou de aparecer agora até valores mais altos de 70%. Então, o interessante seria conseguir identificar qual é a tendência desse valor. Assim, podemos ter como saída a questão da probabilidade de espera, além disso, a probabilidade de espera versus o tempo de atendimento. Para tanto, nós vamos utilizar recurso tabela de dados e os gráficos. Vamos verificar então como podemos utilizar esses recursos. A primeira. Uh, nessa videoaula, nós vamos apresentar três possibilidades. A tabela de dados para calcular tendência, conforme já visto em aula anterior, que é a probabilidade. Vamos calcular qual é a probabilidade de tempo de espera igual a zero usando uma tabela de dados tipo 1. Depois, vamos ver como é possível, usando a tabela de dados, calcular várias funções ao mesmo tempo, várias tendências ao mesmo tempo, por exemplo, probabilidade de tempo de espera igual a zero e média de tempo de espera, e além disso, vamos utilizar a tabela de dados para, ao variar o tempo de atendimento, que é de 8 minutos, por exemplo, podemos utilizar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, verificar o que acontece com a probabilidade de espera ser igual a zero. Vamos considerar então a primeira situação, utilizar a tabela, o recurso tabela de dados para calcular qual é a tendência da probabilidade de tempo de espera igual a zero. Conforme acabamos de comentar, existe uma, um, uma grande variabilidade desse valor de probabilidade, certo? Ele varia desde 40% até 70%, é uma variabilidade muito grande, porque ele é resultado de uma simulação, certo? Uma simulação que aconteceu com várias chegadas, né? Utilizamos um total de 80 chegadas para calcular esse valor de uma simulação. Então, vamos ver aqui como podemos lembrar, como podemos utilizar o recurso tabelas de dados para fazer várias é, simulações e achar a tendência nesse caso primeiro vamos fazer então uma simulação de 1 a 100 então, nesse caso essas, essas aqui de fato vão ser a simulação e aqui nós vamos colocar começando em 1 usar o recurso preencher série e nesse recurso preencher série Lembrando que é coluna, o limite, vamos colocar, por exemplo, até 100. Começando em 1, incremento de 1 em 1 até 100. Aqui nós vamos colocar exatamente essa probabilidade de espera igual a zero. Então, conforme foi aprendido naquele recurso de tabela de dados... Selecionamos aqui, vamos para dados, teste de hipótese, tabela de dados e observe que na coluna queremos que ele faça várias simulações e não queremos ficar é, apertando F9, lógico, não queremos mudar nenhum valor aqui. Então aqui o que precisa ser utilizado é uma célula vazia que não vai servir de nenhuma, nenhuma mudança de valor aqui de entrada nessa simulação. Então, basta darmos OK e pronto. Temos aqui diversos valores de probabilidade. E agora, podemos então, percebe que isso aqui tem uma grande variabilidade, podemos então achar a média desses valores. E aqui está, então, calculamos a média, que é de, em torno de 60%. Mas será que esse dado, ele, de uma certa forma, convergiu? Né? Então, aparentemente, parece que sim, que houve uma convergência desses valores. Considerando os valores de tempo de atendimento de 8 minutos, podemos observar que... A tendência desse valor é para em torno de 60%, como apresentado aqui. Sendo a média de todos esses outros. Ok? É, então, acabamos de fazer isso. Achamos a tendência desses valores. Num segundo momento, quero mostrar para vocês que é possível utilizar esse recurso de tabela de dados para calcular várias... É, funções ao mesmo tempo. Para tanto, voltamos aqui para o Excel, onde nós temos o seguinte, aqui, é, esse valor que está aqui, é o valor dessa porcentagem que veio desse cálculo aqui, certo? Das frequências de quantas vezes apareceu o zero. No caso, podemos, por exemplo, falar. gostaria de saber, então, aqui é a probabilidade, de espera igual a zero, certo? Do tempo de espera igual a zero, ou de não esperar. Agora, podemos falar assim, ah, mas eu também queria saber qual que é a média, quem esperou, qual é o tempo médio de espera. Certo? Então, isso é possível sim, usar a tabela de dados para fazer isso. Para tanto, é preciso colocar aqui a função do tempo de espera. Essa função, ela está exatamente lá embaixo. É essa função aqui que dá a média considerando quando esperou. Então, esse valor que foi, apare que apareceu aqui. Agora selecionamos tudo e fazemos ah, o processo de tabela de dados só que nesse caso observe, eu não quero mudar nada aqui, eu quero simplesmente que ele mude aqui, então eu não vou colocar nenhuma entrada de linha eu vou simplesmente colocar uma célula vazia na entrada da coluna para que ele repita esses valores e calcule novamente pronto já foi possível fazer esse cálculo. E podemos aqui, então, diminuir. E além disso, calcular a tendência, ou seja, podemos calcular aqui a média. a média desses valores aqui, obtendo então um tempo de 3,8. E observe o seguinte, que quando fazemos os cálculos desse valor, ele fica um valor mais estável. Essa situação acontece quando queremos usar a tabela de dados no sentido de calcular valores de funções diferentes. Poderíamos colocar quantas funções nos interessasse aqui, ou até mesmo colocar esses valores aqui, e calcular qual é a tendência né, da probabilidade para cada um dos valores de tempo de espera. Uma última forma de utilizar essa tabela de dados é quando a gente usa, é, aprendeu ela a usar o, o tipo 2, ou seja, calcular qual a probabilidade, como é que ah, ficam os valores de probabilidade de espera igual a zero, quando se varia o tempo de atendimento. Assim, o que queremos é, ao variar esse valor aqui do 8, certo? Colocar outros valores possíveis, como ficam esses valores de probabilidade? Nesse caso, vamos considerar os tempos. Tempos de atendimento. Podemos considerar, por exemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? E aqui vamos fazer as simulações. Vamos utilizar, novamente, o recurso de preencher série. Então, o que vamos fazer aqui é, de uma certa forma, é substituir esse valor, número 4, lá na função, lá no parâmetro, nesse parâmetro aqui, e recalcular todo o valor novamente para esse valor aqui. O que eu quero que vocês observem, que é como se eu fizesse essa tabela de dados aqui, mas substituindo para cada tabela de dados, eu substituo esses valores e verifico a tendência. Assim, o valor que vai estar aqui vai ser esse valor que é que estamos querendo analisar, ou seja, qual é a probabilidade dele não esperar nada quando variamos o tempo de atendimento, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em outras palavras ainda, a ideia seria o seguinte, se eu colocasse, é, então vamos ver aqui, ó. vamos considerar o seguinte, tempo de atendimento igual a 8 tempo de atendimento igual a 8, qual foi a probabilidade de espera? Na tendência, vai para 59% em torno disso, certo? Dado que existe uma variabilidade, mas ela não é tão grande assim porque usamos o recurso de tabela de dados. Então, o que queremos é, dado que aquele valor do tempo de atendimento mude, como é que ficam esses valores aqui? Então, essa função que está aqui é exatamente essa e para cada uma dessas colunas é como se ele estivesse repetindo esse processo aqui. Então nós vamos selecionar a tabela de dados. Ao selecionar a tabela de dados, vamos dados, teste de hipótese, tabela de dados. Vejamos, célula de entrada da linha, a linha está tendo o que? O tempo de atendimento. Onde está o tempo de atendimento? Está aqui. Então é esse valor que eu estou querendo variar. E a célula de entrada da coluna? A coluna, eu não estou mudando nada na coluna, eu não quero nem que esses valores sejam considerados nos meus cálculos. Eu simplesmente quero fazer sem simulações por causa da questão da estabilidade. Então, basta colocar qualquer célula vazia. Pronto. Agora o que podemos fazer? Podemos fazer o seguinte: vamos copiar esses números para poder organizar aqui numa tabela, num quadro. Esse aqui vai ser a média desses valores aqui. verdade só dessa coluna, certo? Então esse valor é a média dessa coluna ou o que, que é esse 1? Um? É o 100%. A mesma coisa fazemos para os próximos, certo? E podemos observar então uma certa tendência e além disso, quando o tempo de atendimento é 4 ou 5, é 100%, ninguém espera na fila, 100% é atendido na hora. Isso, por um lado, pode ser bom, no sentido de ter é, nenhuma pessoa esperando, mas, por outro lado, isso pode ser ruim, porque posso ter um, um gasto a mais do que precisaria. É interessante observar, então, aqui nós temos o tempo... De atendimento, e aqui nós temos a probabilidade de da espera ser igual a zero, correto? Bom, com esses dados podemos construir um gráfico, vejamos. um gráfico de dispersão. E o que esse gráfico mostra é a forma como o tempo de atendimento influencia na probabilidade de espera. E isso ajuda a observar que um tempo de atendimento de algo em torno de 6 minutos, já ajudaria bastante a ter poucas pessoas esperando, ou seja, vamos verificar lá, em torno de 75% das pessoas sendo atendido na hora, ou seja, 25% das pessoas é, que estariam em tempo de espera. Podemos concluir, então, para esse exemplo, que o tempo de atendimento deveria ser no máximo de 6 minutos, 7 minutos ainda também seria um valor razoável, conforme pode ser visto nesses dados, o 7 é um tempo razoável e também pelo gráfico 1 um, podemos observar que o 7 gera um valor de probabilidade muito próximo do é, do tempo de atendimento 6. Uma outra coisa que podemos observar também que é considerar a utilização de outros recursos, folders, painéis, etc., para o atendimento, possibilitando diminuir em pelo menos 2 minutos o tempo de atendimento. Em conclusão, então, considerando o... As duas perguntas colocadas, analisar o tempo do desempenho e, com base nos resultados, que tipos de ações podem ser desenvolvidas, esse gráfico, por isso que a gente fala que a saída é, são os, os resultados, os gráficos, né? Conforme no, no framework, nós temos que as saídas, elas correspondem exatamente aos recursos né, da pode ser utilizado com a tabela de dados, os gráficos que permitem tirar as conclusões e nesse caso aqui esse gráfico desenvolvido ele é o tempo de atendimento considerando 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 e como isso influencia a probabilidade de espera ser igual a zero. Nesse caso não haveria necessidade do tempo de atendimento ser 4 ou 5 porque eu teria eficiência total, mas poderia ter um, um prejuízo ou um recurso gasto sem necessidade e poderia ser, então, tempo de atendimento entre 6 e 7. O 8, podemos observar que vai estar em torno de 60%, que é, deixa 40% das pessoas esperando que é um valor razoável, que é um valor que pode ser considerado alto, né? esse razoável no sentido de um valor um pouco grande, né? E já considerando seis ou sete minutos, vai estar em torno dos setenta e poucos por cento, o que pode é, ter uma abordagem melhor para o desenvolvimento desse sistema. Observa-se também que não existem grandes gargalhos, não sendo necessário ter mais um atendente. Ok?